Sou Vilma Isabel Apenido da Silva, estou coordenadora do Polo de Apoio Presencial de Ibiratã, no Paraná. Para mim o curso foi muito importante, porque juntamos nossa prática com novas experiências, com certeza surgirão novas ações. Parabéns pela iniciativa.